Vamos! Ho, ho, ho, ho, Satisfação, ho! Satisfação, irmão, Você é foda, ho, mano, Você é zica. Ho. Mas vamos pra cima, que é desse jeito me oh. funciona consegue Aqui eu vou dar broca, cê tá de Kiki Silva, só que eu que tiro onda Então se liga aqui irmão, cê tá moscando, que eu chego nessa fita agora só te deschavando Falei que cê tá moscando, e a sua semana é boa, eu que sou o Raul seja a mosca que pousou na sopa Então entende essa, quer que cê é rapaz, cê começou agora e eu, 10 mil anos atrás Então pega, Com que o que cê gela, cê não representa quebra, cê só ramela Mano, te falta ideia, comédia, cê é ramela, sai da roda, vai pra plateia. Direito de respeito, uou. do outro lado. Satisfação, tá família, né? é nóis, ó, Lobby já na casa, hein, mano. Vamos junto aí, mano. Só que você não representa aqui nessa doutrina. Eu tô de Kiki Silva porque eu represento o lobo Cê tá ligado, é Brasil no esquema Agora Caio, infelizmente Cê é o maior o problema Porque eu chamei, deixa eu te explicar Chamei pra participar do grupo, mas eu posso expulsar Não pode esquecer disso Na vertente, agora mano Eu vou enforcando o Novamente, tá dando risada. Na moral, um moleque, bagulho é foda mesmo, eu vou fazendo o meu step. Dá risada agora e depois você decora o meu step. Porque você mexe com a polícia e não fuma back. É <risos> <risos> <Oita. risos> ah, isso mesmo, né? Mano? Oh. Vamos que vamos! Vamos que vamos! Ó! <risos> oh. <risos> <risos> Barulho para o Killeth! Oh. Barulho para o teu! Legal, hein? Barulho para o Killet! Barulho para o teu! Vamos lá, levanta a mão para o vai Relaxa, tudo irmão! Aí se levantou para um, levanta para o outro, pode abaixar. Levante a mão para o teu! É, Killet! Certo? Oh, tá ótimo. 1x0, teu terminou, teu começa. É o segundo round, oh. DJ. Fala pra ele. Oh. Vem geral, família. Na moral, moleque, agora cê tem trauma. Não fala da minha camiseta, fala da minha alma. Você não é sujeito homem Cê tá ligado, Caio, nunca quis ser honra Logo o microfone, tá de olho fechado Eu represento o gueto Tá de olho fechado porque se você tá muito com medo Bagulho que é foda que eu chego rimando Agora, ele tá de olho fechado Porque ele pede ajuda logo pro Parquevedo Mas eu já vou voltando E eu não tenho medo, na humildade Caio, hoje cê voltar mais cedo Porque eu chego fazendo agora Cê tá ligado, mano, é hora logo de você Logo eu ir embora, bagulho é foda, mano Mas comprova, ele tem tatuado de nota, uma erra todas nota. <risos> uh. Isso aí. DJ. U. U. nota e é o um semi-cochete mas na batalha de rima cê toma inteiro cacete isso que acontece aí moleque aliado você falou que eu e meio de olho fechado para com isso que aqui nós te expulsa cê abre o olho cê vira pedra igual medusa isso que acontece e aí você gela se eu vira pedra você vai me fumar de quebra isso que acontece aí moleque você veio me dizer que eu não fumo beck para com isso que agora cê vai se ferrar eu não fumo beck se mexer comigo a cobra vai Vai fumar. Oh! E aí? Vocês ouviram? <risos> Lavidar na casa. Vocês ouviram? Vocês decidem, certo? Barulho pro teu. Barulho pro Khaled.